hora legal, Gangue do Mal? Vou resolver fazer atendendo a pedidos aí que o pessoal pede, né? Bastante na, no Instagram e até mesmo aqui no YouTube. O pessoal pede para mim filmar tudo que eu tô fazendo. Então, agora eu tô inici... a gente vai iniciar aí, a Juliana, esse novo formato de vídeo aqui de mostrar tudo o que a gente tá fazendo à medida do possível, certo? para tentar inspirar vocês aí cada vez mais a, a mexer no carro, né? Pôr o bichão pra andar. Deixar bonito. Então vai ser vídeo... Tudo que eu tô fazendo. Vai ter muita coisa que não vou ter o que ensinar. Mas vocês podem tirar o que eu tô fazendo como... Dica. Ou como inspiração. Ou como vocês quiserem. Se não quiser fazer também não faz. Só... Só assiste aí. Fechou? Então... É, eu tô fazendo um tanque aqui. Eu já tinha feito um, como já tem um vídeo no canal. Só que daí apareceu esse outro aqui lá no... No ferro velho lá. No ASR Sucata. Segue eles lá no, no Instagram. ASR Sucatas. Tem bastante coisa lá. A maioria das coisas eu compro lá. E aí apareceu esse. Aí eu vendi o meu. E tô fazendo esse que é um pouquinho maior. E aí vou mostrar pra vocês. Ah, outra coisa que eu queria falar. Esse formato de vídeo vai ser pouca fala. Só mostrar o que eu estou fazendo e tal. Aí se eu ver que tem alguma dica importante, aí eu pum, vou e falo para vocês. Fechou? É isso? E aí vocês também podem comentar aí embaixo aí, o que vocês acham desse tipo de vídeo. Porque se vocês não gostar eu já paro por aqui já nem continuo. Certo? O canal é de vocês é para ajudar vocês. Segue a gente lá no Instagram, Garage Fechou? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse tanque aqui tava Esse aqui foi o que eu coloquei, ó. Vou até tirar aqui que vai me atrapalhar. Que depois vocês vão, vão entender lá no carro. Eu vou mostrar pra vocês depois. Ó. Eu acho que ele já era um tanque, viu? Essa coisa. Deu 52 litros. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Ó. Ele era assim, ó. Aí tinha essas duas bocas aqui, ó. Eu não sei para que que era. Aqui tem um medidor. Ó. Só sei que aí aqui tá dividido no meio, ó. Tem as galerias, sabe? Três galerias. Esse passava para esse, só que esse era independente, era sozinho. Esses não passavam para isso. Aí eu tirei essas duas bocas, tapei aqui, que daí essa parte vai ficar para baixo. E aí eu vou fazer uma boca em cima. Essa, essa parte vai ficar para baixo. Deu 52 litros. Aqui, ó. Só pra explicar para vocês, ó. Ele vai ficar assim. Deixa eu baixar aqui. Lá dentro do porta-mala. Aqui vai ter. Puta, pariu, não vai dar para ver legal. Assim, né? Ó. Mas depois vocês vão entender. Vai ter um divisor, aí vai vir dois filtros, vai vir as bombas. E tudo mais. Vocês vão entender lá no carro. E aqui, ó nesse, nesse niplezinho que eu soldei aqui, vai ser o dosador. Certo? Agora aqui, deixa eu mostrar. Aqui eu vou colocar a tampa. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ó, vai ser... Isso aqui eu acho lá no ferro velho também, no, na SR lá, eu não sei porque que serve. Do que que é isso, ó. Só sei que é um negocinho de rosca, ó. Aí o que, que eu vou fazer? Achei isso aqui também, ó. Vou cortar aqui. Aí vou soldar essa coisa em cima. E vai servir aqui em cima, Entendeu? Aí a tampa. Vocês vão entender conforme eu for fazendo. Eu vou fazer aqui em cima, parafusadinho. Vou cortar esse negocinho aqui redondinho assim, ó. E aí vou colocar um monte de parafusinho. Eu poderia cortar aqui e soldar o aqui e soldar o negócio em cima. Mas eu acho que fazendo parafusadinho assim vai ficar mais bonitinho. Mas, é, acho que vai dar um frufru melhor. Entendeu? Então vou fazer isso. Fechou? Acompanha aí. Deixa eu achar uma posição da hora. Tá escutando o louro do meu pai chamando minha mãe? Cadê a ferra? Então pessoal aqui vai ficar assim tá, ó. Entenderam? Aqui eu vou fazer uns furinhos ó. Furar tudo aqui em volta Aí eu vou furar aqui Fazer a rosca Ele vai parafusar aqui em cima Só para dar aquele charminho Dos parafusinhos em volta sabe? Já era Aí eu vou fabricar uma tampinha para essa coisa aqui também Para pôr aqui depois Já era, é isso